Olá, é assim. Eu vou fazer uma maquilhagem preta. Deixa eu só... abrir aqui esse batom. Que é para em Eu vou fazer uma maquilhagem preta. Eu vou aplicar este primer aqui. É um primer da Von. vou aplicar na palpebra toda não vou fazer muito preto, muito preto para não dar muito nas vistas e posso ter um calor que nem dá que aprender muito com a maquilhagem preta mas maquilhagem preta é mais para a noite essas coisas eu já apliquei o primer agora vou aplicar a uma sombra Eu vou aplicar sobre a sombra da paleta a 120 cores. Vou aplicar primeiro este preto aqui. Depois o segundo. Vou pegar aqui no um pincel. pegar neste pincel aqui e vou. Vou aplicar aqui no meu côncavo. Temos de ter muito cuidado de fazer uma maquilhagem preta porque suja mesmo muito e Depois vou aplicar também no outro Ele ficou assim, agora eu vou, vou pegar um outro pincel e este aqui e vou esfumar. Vou esfumar o côncavo todo. Depois com o mesmo pincel eu venho aqui com este preto o segundo eu vou aproveitar e vou esfumar também é um preto muito bonito é uma maquilhagem preta tem que ter muito cuidado o segredo de uma maquilhagem preta é esfumar as bem basta esfumar muito bem mesmo que dura ficamos ali uns segundos muito bom porque a maquilhagem sai conforme nós queremos a ver se tivemos ali a correr porque estamos com pressa não resulta bem eu já apliquei o preto, eu agora vou vir com esta com este palitinha aqui. Eu tenho aqui este preto aqui que é muito bonito. Eu vou vir com o mesmo pincel e vou tentar aplicar assim aqui no meio do côncavo. Ele ficou assim, agora eu vou pegar num castanho, tem que ser com um pincel limpo. Vou pegar num castanho, nesta paleta aqui, tem um castanho muito bonito, vou pegar neste castanho aqui e vou passar aqui em cima, assim. bem já está agora eu vou vou pegar aqui neste fitas e vou tirá-lo fica assim eu agora vou pegar num pincel não um pincel não um lápis este lápis aqui e vou fazer aqui o meu que nas pestanas inferiores Ficou assim e depois vou aproveitar fazer o delineado. Já tá, agora eu vou pegar no meu uma máscara este aqui e vou aplicar nas minhas pestanas Eu adoro muito essas máscaras, essas máscaras são muito bonitas. Um, tenho duas máscaras da Pom. Só que a que eu estou a usar mais é esta, que eu adoro muito esta. Também tenho uma da Maybelline, que eu não gosto muito. Aquela máscara da Maybelline deixa as pestanas muito rijas E eu não gosto, odeio. <risos> já passei agora eu vou pegar aqui vou pegar neste pincel e vou dar aqui um acabamento eu quando faço muito em preta não uso pó agora eu vou pegar neste baixo e vou pegando este pincel aqui da L'Oreal por um pouco aqui no nariz e no caixo bem e já está eu ficou assim vou só por aqui um pouco de batom É uma maquilhagem muito bonita e foi muito rápido, nem demorei muito, foram uns 8 minutos. Esta aqui praticamente é uma maquilhagem preta que eu saíria aquela noite. Eu gostei do resultado, está muito bom para mim, mas para quem não está pode pôr mais preto. Por mim é igual, mas para mim assim está melhor. E adorei. Depois tenho aqui uma bandoleta. É uma bandoleta muito bonita. Eu já fiz um vídeo para mostrar. Pões assim a bandoleta. Deixa eu só. virar o ao contrário. E podes pôr assim a bandoleta. E fica assim. É uma bandoleta muito bonita. É praticamente a. Adorei. Muito bonita mesmo. Espero que vocês gostem do meu vídeo. E muitos beijinhos.